eu quero pedir uma, uma coisa pra vocês aí Vou entrar aqui no meu canal no YouTube Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar isso pra vocês Então, galera, eu tô aqui no meu canal no YouTube, mano E eu vim aqui pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo live quase todo santo dia, mano ó, Ontem, ó, ontem, é, ontem, ontem, ontem Todo dia, mano, praticamente Então eu peço pra vocês vim pra apoiar, galera Ó, tem um super chat, mano Quando você faz uma live, ó Vou mostrar aqui pra vocês Quero mostrar isso pra vocês, pra vocês apoiar. quem assiste o canal, poder apoiar, mano. Então não dá pra fazer live, velho. Muita gente me cobra fazer live. Ó, existe isso aqui, galera. Ó, ó pegou uma live aleatória desse mano aqui, só vou mostrar pra vocês. Um exemplo aqui, ó. Você gosta muito do cara, um exemplo, eu tô fazendo live e tal. Se você que quer apoiar de alguma forma, galera, pra mim ele sempre tá fazendo live. Você vem cá, ó, Esse aqui, ó. Super chat. Ó, você vai clicar em cima. Aí tem como você se tornar um membro, tem como você é doar um super stick ou super chat. Aí você vem cá um exemplo assim você quer doar um super chat, tem até de um real de um real ó, de um real mas com dois reais você pode escrever alguma coisa entendeu vamos Algum... ó. você Ô, tchê, -tchê que tal entendeu você pode escrever alguma coisa mano apoia porque sim sempre... fala aí pessoal beleza que é o seu tchê trazendo mais um vídeo pro canal vocês estão todos bem mais um vídeo aqui no meu canal seguinte rapaziada hoje eu tô aqui para trazer um videozinho para vocês no detect plus e mano, o link dentro transcrição. na descrição, lembrando bem, se você for novo aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, se inscreve também, beleza? Porque eu quero que ele mantenha uma frequência de live aqui no canal, de vídeo, mas eu preciso do apoio de vocês, galera, porque é difícil, mano, vocês acham que é fácil chegar e fazer live? Não é fácil, galera, se fosse muito fácil eu fazer a live todo dia, mas é foda, você chegar e fazer live sem apoio, entendeu? Então eu peço pra vocês apoiar, eu não tô uma minha continha, como que ela tá, melhor vocês é, tá dando um evento aí que tá dando uma arma é, com avanço 3, não, é, uma arma com avanço 3 mesmo, Daí a minha roupa tá gold, chapéu gold, escudo, avanço 3, tem essas arminhas aqui, ó, sete de giro também tem avanço do dragão. Ó, quando você criar sua conta aí no servidor, você vai vir diretamente aqui, galera, ó, em evento limitado. Vai vir aqui, ó, a gente conseguiu fazer eles liberar esse evento aqui pra nós, compartilhamento, porque a gente uniu o força aqui do canal com a página lá do Facebook e, ó, botou pra atribuir, arrombar. a moral. E se eu bater aqui 120, é 120, não, 120 compartilhamentos e 60 likes. Isso. E muita gente tá jogando por causa de mim. Vocês podem entrar aqui, ó. Geral fica, tipo assim, é jogando por causa de mim aqui no servidor. Isso eu acho uma coisa bem top. E as lives tá batendo uma quantidade legal de views, mano. Uma tá com 300 views, outro outra tá com 180. É porque YouTube só mostra no YouTube Studio. Já vamos pegar o véuzinho aqui já vamos tacar a madeira nele pra ele aprender, rapaz respeitar a historinha do tietê porque o tietê é uma bonitinha parceiro bicho, meu o bicho também tá forte mas acho que não dá pra me enfeitar o pai aqui não vi se consegue não ó. e mano lembrando bem se você quer criar sua conta agora você vai receber esses itens aqui ó é. essas pulseiras aí é mó ferona preta dá uma largada feia Já tá aparecendo no vídeo, se você assiste o canal você vai aparecer lá. Hum, que isso hein? Já te vê assim. Todo agressivo. Deixa eu só mutar aqui, galera. Vai ficar um negócio também. Espera Ah, pelo menos vou que pegar, né? O uh, que que é isso, papai? Se pegar as duas, você tava tá lascado. Ó, baixei por causa do seu vídeo, mas esse detém. Tá não, mano. Tem que pedir para os caras usar DM e dar uma ajeitada aqui, mano. Tá complicado desse jeito. Mas vamos que vamos, né galera? Morri aqui, faz parte. Vou mostrar pra vocês aqui que eu tenho habilidade filho. Esse cara tá forte, mano. Você tá doido. <risos> mas enfim, vamos que vamos. Vamos tentar matar aqui alguns players. Ele tá falando que o servo tá bugado, mas eu tenho pedi que pedir DM dar uma rejeitada, mano. Lembrando que o servo não é meu, beleza, galera? Só com um amigo aí meu. Amigo não, né, mano? Pode ser dizer colega. Ele fez o servo, daí eu fiquei sabendo que era dele, daí eu falei, vou dar uma divulgada, vou jogar um pouquinho. Eu tô gostando porque eu tô entrando. Eu não sou muito assim de entrar no d vocês têm. Pode ver pela quantidade de vídeo que eu faço aqui no canal. Eu pego, faço um vídeo, depois saio. É bem difícil eu pegar e fazer um. Ah, uns videozinhos aqui, galera. Mas vamos que vamos. que coisa eu vou dar um... eu Vou dar uma pausa aqui até achar alguém. E depois de um bom. Ah não, mano. Só encontra esses caras. Aí fica difícil. Fica difícil. pediu para -me morrer mesmo galera, o cara tá forte eu tô segurando o level mano. não tô pano, ela pra mim tá uns 10k ou de atributo mas eu tô segurando pra poder fazer vídeo então, eu já tô com 7k de cupom aqui, daí o ADM me deu a opção de gastar comigo mesmo, vou fazer um torneio eu tô vendo o que, que eu faço por isso que eu tô segurando o level mano. um salve pro Rio, acho que é isso Nesse vídeo eu só vou morrer. Que que é isso? é Tô doido também. Eu tô ficando é brabo aqui. A galera gosta de ver eu morrer aqui. Por isso que eu não gosto de morrer. Vamos ver, vamos ver. Se a gente consegue aqui. Certinho. Esperar um pouco. Ah Que que é isso? É? A BG eu vou descansar do servo, só acha nem que vê sim, é level 50 a mais, os caras tá tudo. Ah, vou pra. Não, vou deixar. Vocês estão sortudo, porque eu tô deixando. segurando o level, velho. Eu acho que eu vou pegar esse cupom pra mim, galera. Nossa, mas esse cara aqui tá abusado. Esse tá forte, tá segurando. Tem ninguém que tá ficando forte mais. <risos> Eu vou só morrer aqui, é eu prefiro sair da sala que morrer. Acho que eu já vou para nível 30. Vou fazer uma evolução nesse vídeo que tá difícil. Vou deixar os caras jogando PVP. Vou pegar, vou fazer uma evolução eu mesmo aqui, ó. De boa, vou deixar os caras que ver. E aí. tá difícil, meu filho. Deixa eles lá um encontro outro. Eu pego faço aqui, galera. Vem aqui no meu depósito. Ó. Pega a visão. nessa é a minha sociedade. entra no meu depósito. Eu chamei negada para PVP. Só encontrei um cara no nível 33 que tava querendo ver razoável e dava pra matar. Mas de resto, não encontrei ninguém. E meu depósito tá cheio de item também. Peguei isso, isso. Os espíritos de luta, não vou falar a verdade. Ficava. Os... Ah, isso. Perfeito. Ok. Deixa eu ver aqui que eu posso ir... É, eu vou tentar usar isso aqui, vamos ver que nível que eu vou upar. Ixi, o P3 Agora é, é abrir um escrito de luz. Se não tiver bugado, eu vou ter que revogar. É, o jeito é revogar mesmo. Não tem carta pra upar, mano. Não. É que enfim, que abriu as práticas. Fala um negócio. E aí, Tem cupom ou não tem pra gastar, Fiote. Deixa eu ver. Deixa eu Vou falar dele. Vou falar nem depois. Por hoje é só. Beleza. E agora é pegar tributo, Fiote. Trombar essa negada chumbado neles. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui Vai me dar um atributo Acho que eu vou comprar carta eu vou ir aqui no shopping, ó Vou comprar a carta até que ela chega Meu Primeiro eu vou ir aqui, ó vou Comprar baú de evipopon O baú de evipopon Vocês vão pegar a visão aqui, ó agora. Esse vídeo vai se estender Depois eu dou uma acelerada nele Quem gosta de vídeo grande vai querer assistir esse tempo. até o vai comprar no piote, vai ser burro, itens provavelmente vou gastar um pouquinho de cupom aqui Não Precisa de muito eu quero ver quanto vai dar isso aqui pegar. Olha aí, sim, hein. Grandeu de onde há, já veio os trem de mal, tinha um consumo. O pai tava ficando isso. É. Pegando umas coisas boas, fi. pegar tudo e aqui nas pernas colocar a armadura, armadura agora vou pegar e revogar dar um pause aqui Não. beleza galera revoguei aqui mostra pra vocês aqui o que, que deu pra gente fazer aqui colocar a armadura né <risos> falei errado e vamos lá nos espíritos de luta primeiro vou abrir isso aqui ó Fala, ah, rapaz, olha você, eu com de Mpupon, você tá ficando é com o Mpupon não acaba mais, gente, você tá fofo. Fofão. Oh, ah, pega a visão. Um panacil, um espírito de luta. Me lembrando bem, se estiver gostando do vídeo, tá assistindo até agora, deixa seu like, não se esquece, deixa seu like, é muito importante pra poder ajudar. É isso aí, né, galera. E me fala aí, vocês, de da morada, tá passando caminhazinha, fazendo o que, Fala, conversa comigo, parceiro. Eu já vou ocupar meus inscritos de luta, vou ficar cheiroso com todo no servidorzinho aqui, ó. Daquele naipão. Se eu ver tiver muitos comentários, muito like aqui nesse vídeo, eu posso animar a trazer mais vídeo aqui pra vocês. E galera, uma possibilidade de você receber conteúdo exclusivos é se tornando membro aí do canal. Se você quer virar membro, que eu tô trazendo até tutorial para quem é membro. Ao que você se tornar um membro, você vai, vai abrir uma página pra você de vídeos que não tem para os caras que é público aqui no canal, beleza? Então, vira mesmo pra você descobrir o tutorial que eu tô fazendo aí. Também, eu tô pensando em fazer aquele tipo assim, tutorial de fazer capa, sabe? All paper. Então, só pros membros, né? Mas eu vou mudar o preço dos membros, porque a hora que eu adicionar isso vai ser um pouquinho mais caro, mas não tanto assim. Tudo bem, vamos agora ocupar o inscritos de luta aqui cheirou, deixa daquele naipão, que já tá com um minutinho de vídeo, 15 minutinhos. Espero que venha aqui. a galera assiste até o final, porque dá pra fazer vídeo longo, né? E eu quero pegar e fazer uma boa edição nesse vídeo aqui. Não um trabalhinho, mas compensa, né, galera? E eu vou focar pra fazer mais vídeo pra vocês aqui. Eu quero ver apoio de geral. E, mano, mais pra frente eu vou formatar o computador. Vou trazer vídeo pro Facecam. Pra galera que gosta aí, né, mano? De ver a cara bonita. Gostosa do Tietê. Tá ligado aqui na iPhone, E eu quero ver se vocês vão apoiar, galera, eu fazer mais lives e ter mais que ver comentários, mais likes, também mais doações Porque antigamente, eu não eu fazia umas lives, a galera doava, tá ligado? Fazia umas doações legal. dois real, três real. que dava para pra tipo, assim animar, né mano? Você fazer uma live falar, ó, oh, assim a gente vai fazer umas livezinha, ver que o público tá ajudando Rapidinho a gente com o PC da hora, tá fazendo uma live até de ver GTA V, imagina! Não, ah, mano, esse é top demais! É beleza! Vai pra vocês verem! já tá pegando que vê já tá com 350k de FC um salve pro bravo, bravo vamos junto a galera aqui gosta de salve, mano <risos> salve, salve, salve deixa eu ver aqui o algo é aqui que nós vai mexer, galera é aqui que vai ser um negócio, mano agora nós vai vir aqui, ó, pega a visão vai ser carta demais vou ter você te comprar aqui e aqui que eu vou pegar a FC, filho. é aqui, mano, pega visão. a visão que a vai ficar fortezinho aqui, daqui, né, pão mas é que gasta, fi, é gastar Tem muito é do ponto, então É um negócio que assim, Mal sucedida por quê, fiote Não tá entendendo Nossa Não, que aqui é atrás, hein, mano Gastei aqui o tudo Ah, tá Oh. Vamos comprar, é porque eu pensei, gastei aqui tudo para comprar, tipo assim, uma carta, mas aqui já tá 999, aí sim, aí eu vi vantagem. isso aqui, Só pra não ficar esse negócio aqui um Não gosto que as missões fica toda hora aparecendo Tá um pouco chato Beleza, tá aí hum, Agora sim, quer ver que o bagulho fica bom aqui pra nós Vai dar bom demais, filho Olha o tanto de carta, mano Tem carta que não acaba mais <risos> Só foi falar Vou pegar e bufar aqui Nível e aqui? Ô oh, fiote, você vê minha sapela que eu tô gravando? Para de bater no botão do vizinho e Aqui não. Essa versão não tem escadeado, então é difícil, Vem uma coisa boa. Se vir 20-25 linkada, já tá bom, né? As cartas tá muito tributo. Né? Fora que não tem como mexer mais. Era bom se viesse, tivesse cadeadinha, se trancava. Nessa versão não tem. Difícil pegar aqui ver os atributos bons aqui. E aí, ó. Demora mais ver. Não posso deixar a defesa assim, não. Assim, uma hora eu vou pegar e vou upar. É, igual foi pra vocês, galera. Esse videozinho que vai ser o mais grande pra vai entrar no canal. Ah, eu já fiz uma hora de vídeo, já uma vez. É. Colocar tudo nível 30 Vou Colocar o resto aqui no, na carta principal realmente. 3k de atributo consegui pegar hum, Segura, eu vou comprar também Uma alternativa que eu tenho aqui A tentar comprar, galera Uma coisa que eu preciso aqui, mano, é honra, mano. Tá difícil. moral. Vou colocar a composição aqui também. Em verdade, o óculos está tudo certo. Desse servidor Por causa disso aqui, galera. Trava muito, mano. Ó, que você vai colocar a composição. Vai ficar aí, ó, 3 horas para aquele a sucesso ou a falha. É complicado isso. Mano. must esperar vontade do para poder carregar a pintura né? Pessoal, Então, eu consegui pegar aquele... Esse atributo aqui Isso aqui deve ser Acho que eu consegui pegar um 170 k de FC É o que eu imagino né? Beleza? Agora eu vou pegar mais um FC aqui ó. Vou colocar aqui ó. Então, yes, uh, uh. yes. Uh. E aí, estou cuidando 15 aqui Aí, eu vou pegar mais um FCzinho Tá aqui esse vídeo pra vocês, se vocês gostaram, deixa o like Ative o sininho de notificação, se pega um canal se for novo Ajuda o canal se tornando membro E tá aí, essa é a evolução e PVP Espero que vocês tenham gostado, quem assistiu até o final, deixa o like aí é isso aí, galera Vamos ver se eu abri isso aqui vai dar mais alguma coisa boa Forçam A coisa que deu pra ocupar foi isso mano Não é tanta coisa mas foi é o que deu né Vou tentar tirar um pvp aqui pra ver como que vai ser Vamos ver se eu vou morrer bem Vamos ver se minha pontinha tá bem forte Tá conta já do O atributo eu acho que tá bom. Mano. Tem que melhorar algumas outras coisas. Vou dar gente botar um nessas células. Eu quero colocar o Totem 50, mas para isso eu preciso de honra. É, tá bem difícil conseguir honra aqui, mano. Vamos ver se é em... vai encontrar alguém aqui. É, breve encontrou. Eu espero que não seja um level 50. Daí eu vou terminar o vídeo por aqui. Ah, então é isso aí, galera. Vou ficar com o vídeo por aqui. Tamo junto. Até tá? o próximo vídeo.